Pode virar é, eu, tava, eu tava passando ah. perto do. Como é o nome daquela porra? Do, do, do, do, do vagos não, do Vanilla, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, o. O helicóptero pegou e viu eu, mano, passando. Mas tinha muitos caras passando, tá ligado? Uhum. Tinha cara de carro, moto, mano. Tipo, os caras só veio em mim, mano. Eu fiquei com medo, tá ligado? Os caras detiram e eu tentei dar fuga, mano. Entendi. Caralho, não vou é dar fuga, não. Quem que é o man aí, mano aí, tá caído, seu amigo? Meu amigo, é, o Dexter. Dexter. É. Bom, a moto não tá no nome que tu bateu aí. Se for do teu amigo, você pede pra ele retirar de novo na garagem. Chama o paramédico seu amigo aí, vocês estão liberados. Fechou? Fechou, foi mal aí, mano. Foi lá, foi lá. Se não deve nada, para, mano. Senão é foda, não, tá ligado? Foi mal. É porque você é do meu amigo mesmo, mano. Eu vou ficar sem moto, isso não estou. você pede tá de bom, novo mano. com ele. Não, vou levar, a moto eu vou levar. Tranquilo. Pode levar a aí, guarda na dia. garagem aí, moto. Vou levar, Vai, vai, Leva, leva, leva. Pode ir, pode ir.